Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista Rubens Lário. Aqui eu lhe apresento um de nossos sete cursos superiores de tecnologia, o curso de Logística. Como é o curso?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 O que faz o tecnólogo ou a tecnóloga em logística? O tecnólogo ou a tecnóloga em log se especializa em armazenagem, distribuição e transporte, tornando-se capaz de planejar e coordenar a movimentação física e de informações sobre as operações multimodais e intermodais de transporte, incluindo gerenciamento de pessoas, para proporcionar fluxo otimizado ao longo da cadeia de suprimentos, projetar e gerenciar redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando e determinando padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais. Onde o tecnólogo ou a tecnóloga em logística pode trabalhar?